Alô, você ligado no Rio Maframix. Segunda-feira, 31 de janeiro, e iniciamos a semana aqui em Taiópolis, no gabinete do prefeito em exercício, Gilmar Zerger, que cumpre 30 dias à frente do executivo nas férias do titular Moser. Seja bem-vindo, prefeito, ao Rio Maframix. Foram 30 dias e muito trabalho. Como avaliar esses 30 dias? Bom dia, Robson. Como que eu posso avaliar esses 30 dias? Foram dias assim bem trabalhosos, né? devido à pandemia, devido ao aumento aí do covid, nós tivemos funcionários se afastando, tivemos bastante funcionários de férias, né, nesse mês de janeiro. E como diz, o mês de janeiro é um pouco é, mais di diferente dos outros meses, né, que se afasta muita gente devido às férias, mas foi bastante trabalhoso e teve pontos positivos. Teve ponto onde que a gente pôde elaborar alguns projetos, né, alinhamos assim com a Câmara de Vereadores uh, alguns projetos para fazer umas pavimentações aqui nas ruas de Itaiópolis, com o dinheiro da Câmara, e creio que o nosso prefeito Moser né, vai acatar com muito apreço, e a gente está também trabalhando muito em obras no interior, né, devido às chuvas, as nossas estradas ficam estragadas, ficam precárias, mas ontem também temos dificuldade em pedras, né, mas estamos trabalhando a, a todo vapor, estamos correndo atrás do prejuízo, como se fala, como se diz, Então estamos aí tentando melhorar a vida do Itaiopolense. Claro que tem inúmeras coisas que nós não conseguimos fazer, né, devido ao tempo, e você sabe, 30 dias passa ligeiro, né, e já está findando né, o tempo da gente aqui, mas estamos na luta trabalhando. A saúde também tivemos alguns probleminhas, mas graças a Deus, resolvidos. né? E, e estamos aí, trabalhando. Nesses 30 dias, é, apesar de, como o senhor falou, pouco tempo, mas foi possível imprimir a marca da gestão Gilmar. Qual é a marca da gestão Gilmar? Seria honestidade, né? Seria as coisas certas, a... a... O direito do, do, do contribuinte, o direito do nosso munícipe nos trabalhos. A gente não conseguiu atingir tudo, mas uma boa parte foi feita. E, e pretendemos continuar depois que eu, que a gente volta. né? E depois eu também vou tirar umas férias. A gente volta ali em março. Eu também quero trabalhar, ajudar como vice-prefeito, continuar meu trabalho eh, de trabalho, meu trabalho como vice-prefeito também. né? É, o senhor, como vice-prefeito, né, ao longo de, do ano de 2021 e nos próximos três anos, qual é a sua função, além de vice-prefeito, como o senhor desempenha o trabalho é, frente ao município? Eu trabalhei, Robson, muito na parte social do município. Até na, em partes da saúde também, mas o meu forte sempre foi muito muita parte social do município. E eu vejo hoje, através de leis também, que nos barra muita coisa, né? Eu sou, eu, eu trabalhei muito na parte, assim, digamos, do bem-estar das pessoas. Realmente não é que eu vou lá dar tudo para ele, eu tenho que dar o anzol e ensinar a eles a pescar. Né? Ensinar o a pessoas mais necessitadas a abrangência desse para que essas pessoas trabalhem. E eu quero continuar fazendo isso, quero estar junto com a prefeitura, junto com o prefeito Mose, tentando amenizar a nossa luta aqui, que é grande. Né? Graças a Deus, agora nós estamos tendo mais vagas para emprego, né? a JBS está aí construindo mais, né, mais fábricas aqui, temos mais é, situações melhorando para emprego aqui em Itaiópolis. E é isso que é bom. E é gostoso, porque a gente sabe que muita gente que não tem trabalho vai ter. O senhor falou da JBS e dos avanços de Itaiópolis. É, nesse um ano, como que o senhor vê esse um ano, agora um ano e um mês, da gestão de vocês? E o que o senhor espera, quando encerrar a gestão daqui a três anos, digamos assim, é, como que o senhor espera ver Itaiópolis? bem melhor, bem melhor do que nós entramos, né, e bem mais preparado e dentro da lei, dentro da, da, da situação assim como que eu posso te dizer assim, garantindo mais direitos, deveres cumpridos e também trabalho, aonde essas empresas possam dar trabalho para o nosso povo que tanto precisa. Então a gente está aí para que Itaiópolis possa crescer, desenvolver e nós possamos também ter uma qualidade de vida melhor. O município precisa de qualidade de vida melhor. Isso entre a saúde, educação, infraestrutura do urbanismo, infraestrutura da, das obras, né? da, da, na agricultura também. Atender muito a parte agrícola. E eu vejo que esse ano que passou, foi dado no, no, no, no prefeito Moser uma importância mais para a parte agrícola. Né? Nós sabemos que nós somos é, um município agrícola. E temos muitas estradas que necessitam de, de melhoramento, digamos, a cada dia. Né? Cada dia, porque tem trânsito pesado passando, e cada dia nós precisamos a, a, a, a trabalhar para que tenhamos mais máquinas também que possam fazer estrada, arrumar, consertar, pontes, bueiro, tantas coisas que Itaíópolis precisa. Como que o senhor avalia esses 30 dias é, com o relacionamento e com o trabalho do servidor público? Bom, bom, bom. Consegui conversar com bastante gente, consegui fazer visitas na secretaria, consegui ver o trabalho unido, né, como uma família. Eu sempre digo isso, nós somos funcionários uma família, nós temos que trabalhar unidos rumo a melhorar, cada dia ser melhor. E cada dia nós temos que aprender, né? nós somos um eterno aprendizado. Todo dia eu tenho que aprender, né? Prefeito, na quarta-feira o senhor encerra a sua gestão, na quinta retoma o Moser. Como vai ser a transição, é, o que o senhor vai passar para o Moser? O que foi feito nesses 30 dias que o senhor vai é, passar para o Moser para dar uma continuidade? Vou, tudo o que aconteceu nos 30 dias a gente vai falar com ele, vai explicar tudo, algumas tomadas e decisões que foram feitas aqui também nesse gabinete, junto à Câmara de Vereadores, junto ao presidente da Câmara e os demais vereadores, eles também querem ser parceiros conosco, né, esse ano de 2022. Então a gente já já elaborou alguns projetos de pavimentação de algumas ruas aí, já foi para a engenharia que, ele, que ganhou a licitação para fazer os projetos, a gente já encaminhou para ser feito esses projetos. E tantos outros aí, como tem da PAE, tem de outras entidades aí, eu vou repassar tudo para ele conseguir, com certeza, vamos conseguir tocar um ano bem melhor e diferente. Para encerrar, prefeito, qual a mensagem que o senhor deixa nessa nossa primeira conversa em 2022? Qual a mensagem que o senhor deixa para o Itaiopolense, para o município, para o servidor, ao longo desse ano e o que esperar também ao longo dos próximos anos da gestão de vocês? Um bom diálogo. O um bom diálogo em todas as situações, em todas as áreas de conflito. Porque você sabe que sempre há um conflito, uma coisa, sempre existe, né? Não vamos dizer que não existe. Mas deixar um diálogo, deixar a nossa amizade, a nossa, o nosso bem-querer. E quero dizer com o nosso povo de Itaiópolis, que a gente tá tentando melhorar. Nós estamos tentando melhorar, fazer Itaiópolis diferente. Não é fácil, né? Nós encontramos bastante resistência quando você vai entrar pela lei, fazer as coisas certinhas, a resistência. Nós queremos fazer uma política transparente, fazer a coisa acontecer, né? Nós temos inúmeras obras a ser feita aqui em Itaiópolis, né? Inúmeras obras. Não sei se né, o Robson já viu aqui, nós tivemos uns parquinhos aí inaugurados, né, em entregue à população queremos fazer mais queremos pavimentar ruas porque eu sempre digo a, a o, o, o centro os bairros quanto mais nós pavimentar as ruas sobra máquina e sobra pedra para o interior fica né sobra mais para que possa trabalhar mais na área rural quando quanto mais nós fazer aqui sobra mais pedra para lá eu, esse é o meu pensamento tá certo esse foi o bate-papo com o prefeito Jumar Moser é o vice-prefeito de Itaiópolis, em exercício no mês de janeiro, durante as férias do Moser. Rilma Framix, muito mais que informação.